quando eles começaram a tentar imaginar como seria a indústria do futuro e qual era o plano do governo em termos de políticas industriais para desenvolver a indústria do futuro na Alemanha.